Ao contrário de 2021, quando se estendeu até dezembro, a Fórmula 1 encerrou a temporada 2022 no penúltimo mês do ano. Copa do Mundo do Catar, você sabe como é. O GP de Abu Dhabi aconteceu no domingo que marcou a estreia do torneio, algo que a categoria tentava evitar. Para você ter noção, o primeiro jogo da Copa estava programado para o dia 21 de novembro, estava tudo certo, mas a partida acabou antecipada poucos meses antes de sua realização. Daí, a Fórmula 1 ficou de mãos atadas. Mas a história mostra que é uma tradição ver corridas de Fórmula 1 durante Copas do Mundo. Antes de começar a falar sobre as corridas de Fórmula 1 durante Copas do Mundo, queria pedir para você se inscrever no nosso canal deixar o seu like e, é claro, ativar o sininho para não perder nada do que a gente produz aqui no Grande Prêmio. A Fórmula 1 correu durante absolutamente todas as Copas desde 1950, ano em que a categoria veio ao mundo. Em 2 de julho, enquanto o torneio era disputado no Brasil, o GP da França ocorreu na cidade de Rheim e terminou vencido pelo argentino Juan Manuel Fangio, que viria a ser pentacampeão ao fim da carreira. Quatro anos depois, duas partidas da Copa rolaram durante a temporada de 1954 da Fórmula 1. O GP da França, inclusive, foi no mesmo dia em que a Alemanha Ocidental bateu a estelar Hungria diferente Ferenc Puskas por 3 a 2 e foi campeã do mundo no jogo que ficou para a história como o um milagre de Berna. Na Fórmula 1, Fanjo venceu a corrida na França e na Bélgica também, rumando ao bicampeonato. A Copa de 1958, na Suécia, voltou a ter apenas uma corrida em paralelo. E o britânico Tony Brooks se tornou o primeiro piloto não chamado Juan Manuel Fangio a vencer uma prova em dia de Copa, no GP da Bélgica daquele ano. No futebol, o Brasil ganhava o primeiro título mundial com Pelé, Garrinche e companhia. Timaço. Dois novos pilotos logo se juntaram a Brooks como vencedores de corrida da Fórmula 1 durante Copas do Mundo. Enquanto o Mundial do Bi-Brasileiro realizado no Chile em 1962 estava à toda, Bruce McLaren e Jim Clark venceram os GPs de Mônaco e da Bélgica, respectivamente. No fim, nenhum deles ficaria com o título, que seria de Graham Hill. O detalhe sobre a vitória de Clark é que ela foi conquistada no mesmo dia em que o Brasil se sagrava bicampeão mundial sobre a Tchecoslováquia. A história foi feita de verdade quatro anos depois, quando a Fórmula 1 não apenas correu durante a Copa do Mundo, mas no mesmo país em que o torneio estava sendo disputado, veja você. O GP da Inglaterra de 1966, em Brands Hatch ficou nas mãos de Jack Brabham. O australiano ainda emendou mais uma vitória em meio à Copa no GP da Holanda, que aconteceu oito dias depois. A Copa do México não só trouxe o tricampeonato do Brasil, como também parece ter dado sorte ao país-sede, que viu a segunda e última vitória do mexicano Pedro Rodrigues no GP da Bélgica, primeira de duas corridas realizadas durante o torneio. Duas semanas depois, no mesmo dia em que o Brasil goleou a Itália por 4 a 1 e levantou a taça Jules Rimet, o austríaco Jochen Rente, campeão da temporada, levou a Lotus ao primeiro lugar no GP da Holanda. A temporada de 1974 da Fórmula 1 teve duas corridas em meio à Copa da Alemanha. O GP da Holanda, com o triunfo de Nick Lauda, e o GP da França, vencido por Ronnie Peterson, num domingo de título Mundial da Alemanha Ocidental sobre a histórica Holanda de Johan Cruyff. Por outro lado, o ano de 1978 teve vitória de campeão em meio à Copa da Argentina, Mário Andretti levou a melhor no GP da Espanha pela Lotus, 13 dias antes de Lauda vencer o GP da Suécia em Understorp. Enfim, o período de Copa do Mundo na Fórmula 1 viu uma vitória brasileira em 1982. Não no futebol, mas na pista. Enquanto o país chorava a perda do Tetra na Espanha com a absurda geração que acabou eliminada na famosa tragédia do Sarriá, Nelson Piquet comemorava a vitória no GP do Canadá com a Brabham, antes de Didier Pironi repetir o feito com a Ferrari no GP da Holanda, 20 dias depois. A corrida em Montreal, vale lembrar, aconteceu no mesmo dia da abertura da Copa e foi marcada por um desastre. Ricardo Paletti morreu na largada da prova após não conseguir desviar do carro parado de Pironi no grid de largada. O ano de 1986, que teve a disputa do Mundial no México e um recital de Diego Armando Maradona, trouxe a segunda e penúltima vitória brasileira em períodos de Copa. Após Nigel Mansell triunfar no Canadá, em 15 de junho, Ayrton Senna levou a Lotus ao lugar mais alto do pódio no GP dos Estados Unidos, disputado em Detroit apenas uma semana depois. O brasileiro venceria novamente quatro anos depois, na primeira vez que a Fórmula 1 realizou três corridas dentro de um período de Copa do Mundo na história. E na temporada que marcaria o bicampeonato de Ayrton, durante a Copa da Itália de 1990, Senna venceu no Canadá e Alan Prost levou a melhor nas outras duas, no México e na França. A corrida em porricar aconteceu no mesmo dia em que a Alemanha garantiu seu último título ainda dividida entre oriental e ocidental com uma vitória sobre a Argentina. É tetra! Oh, desculpa, me empolguei. A temporada de 1994 teve o Brasil como campeão da Copa do Mundo dos Estados Unidos depois de 24 anos sem título, e a Fórmula 1 realizou duas corridas no período. Primeiro, Michael Schumacher levou a melhor na França. Uma semana depois, o alemão seria desclassificado do GP da Inglaterra, vencido por Damon Hill, por ignorar um stop and go aplicado pela direção de prova. Schumacher se envolveu em mais uma polêmica quatro anos depois, coincidentemente em outro período de Copa do Mundo. A Fórmula 1 realizou duas provas enquanto o Mundial era disputado na França em 1998, e uma delas foi justamente a etapa francesa em Manicur, vencida por Mikael. Entretanto, foi na Inglaterra que o piloto adotou uma tática histórica, que o levou à vitória em Silverstone. Punido por ultrapassar Alexander Wurz antes da linha de chegada, no momento em que o safety car deixava a pista, o alemão viu a direção de prova demorar mais de 30 minutos para divulgar a penalização, que saiu apenas a duas voltas do fim. O stop and go destinado a Schumacher, então, foi cumprido apenas na última volta da corrida, quando Mikael pôde parar nos boxes da Ferrari, cumprir a punição e cruzar a linha de chegada por dentro do pit lane. A manobra deu certo e o piloto ficou com a vitória, mas os comissários acabaram afastados da Fórmula 1. Então, 2002. A primeira Copa do Mundo na Ásia trouxe consigo o Penta da seleção brasileira, mais uma vez foram duas corridas no período, o GP do Canadá, em Montreal, e o GP da Europa, no circuito alemão de Nürburgring. A Ferrari venceu as duas, com Schumacher novamente prevalecendo na primeira e Rubens Barrichello garantindo a última vitória do Brasil em períodos de Copa, na segunda. Schumacher seria, assim como o Brasil, pentacampeão do mundo naquele ano. A Copa da Alemanha, em 2006, voltou a receber três corridas da Fórmula 1 durante a sua realização. E os dois envolvidos na briga pelo título daquele ano monopolizaram as atenções, com duas vitórias de Fernando Alonso, na Inglaterra e no Canadá, além de um triunfo de Michael Schumacher em Indianapolis, pelo GP dos Estados Unidos. O espanhol sorriu por último ao fim da temporada, com a conquista de seu bicampeonato mundial pela Renault. A temporada de 2010 que marcou o primeiro título de Sebastian Vettel na Fórmula 1, teve três corridas durante a Copa do Mundo da África do Sul, única da história a ter sido sediada no continente africano. Dando o tom do equilíbrio que marcou aquele ano, foram três vencedores diferentes. Lewis Hamilton triunfou no GP do Canadá, Vettel levou a melhor no GP da Europa, e Mark Webber garantiu o primeiro lugar no GP da Inglaterra. No mesmo dia, em que a Espanha vencia a final da Copa contra a Holanda. O ano do 7x1, tão lembrado pelos brasileiros, também foi o primeiro da era híbrida na Fórmula 1. E com o domínio de oito anos da Mercedes apenas começando, a equipe alemã venceu as duas corridas realizadas na época da Copa do Brasil. Nico Rosberg garantiu o primeiro lugar na Áustria, enquanto Lewis Hamilton venceu em casa e levou o troféu do GP da Inglaterra. A corrida de Spielberg marcou, inclusive, a última pole brasileira na Fórmula 1 até os dias de hoje, conquistada por Felipe Massa na Williams. Por fim, a Fórmula 1 voltou a realizar três corridas durante a Copa de 2018, quando a categoria correu na França, na Áustria e na Inglaterra. Lewis Hamilton venceu em Paul Ricard, Max Verstappen triunfou no Red Bull Ring, e Sebastian Vettel levou a Ferrari ao lugar mais alto do pódio em Silverstone. Na lista de quem mais venceu durante a Copa do Mundo, os multicampeões se destacam. O hepta Michael Schumacher desponta como líder do ranking com cinco triunfos contra três do Penta Juan Manuel Fangio e o hepta Lewis Hamilton. Jack Brabham, Nick Lauda, Ayrton Senna, Alan Prost, Fernando Alonso e Sebastian Vettel venceram duas cada, enquanto Tony Brooks, Bruce McLaren, Jim Clark, Pedro Rodrigues, Jocker Hint, Ronnie Peterson, Mario Andretti, Nelson Piquet, Didier Pirroni, Nigel Mansell, Damon Hill, Rubens Barrichello, Mark Weber, Nico Rosberg e Max Verstappen contam com um triunfo cada em dias de Copa do Mundo. Por fim, as 38 corridas em época de Copa do Mundo foram divididas em 12 GPs diferentes, distribuídos ao longo de 18 circuitos. Os GPs de Inglaterra e França são os que mais aparecem na lista, sete vezes cada. A disputa inglesa aconteceu seis vezes em Silverstone e uma em Brands Hatch, enquanto a francesa ocorreu duas vezes em Reims, duas em Manicure, duas em Porricard e uma em Dijon. O GP do Canadá foi realizado seis vezes, todas em Montreal. Bélgica e Holanda receberam quatro corridas cada, todas em Spa e Zandvoort, respectivamente. Enquanto a Áustria sediou duas disputas, ambas em Spielberg, os GPs de Estados Unidos e Europa também entram na contagem, com duas corridas cada, mas em sedes diferentes. Detroit e Indianápolis já foram sedes em território americano, enquanto Nürburgring e Valência receberam a prova europeia. Mônaco, Suécia, Espanha e México fecham a lista com uma corrida a cada, respectivamente em Monte Carlo, Anderstorp, Harama e Autódromo Hermanos Rodrigues. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das histórias de corridas de Fórmula 1 durante Copas do Mundo, e eu queria chegar aqui para pedir para você deixar o seu comentário dizendo o que você achou do nosso conteúdo, além, é claro, de repetir o pedido pelo seu like, pela sua inscrição no nosso canal e a ativação do sininho para você não perder nada dos nossos conteúdos.